Ah, me chamo Sandra, é, sou do interior de São Paulo de Quitiba. É, vim aqui fazer um curso com a Ana de micropigmentação. Amei, adorei uma pessoa maravilhosa e recomendo muito. Foi muito aprendizado para mim e quero levar isso para minha vida toda. Eu sou a Jerusa, sou de Mirim, aqui pertinho. Ah, e nem é o primeiro curso que eu faço com a Ana, acho que é o terceiro curso que eu faço com ela, eu adoro ela de paixão, sou louca nela, ela é sensacional, e além de ótima profissional, ela é uma excelente pessoa, e o um curso, eu tô cheia de expectativa, acho que vai agregar muito na minha vida, e conheci pessoas maravilhosas aqui, a turma que parece que dá tá uma, uma selecionada, assim, junta a uma... O, o, ela junta de um jeito assim que tem muita sintonia, Sim, né, verdade, verdade. É, então é forma, a gente acaba conhecendo pessoas muito bacanas, eu como sou de Majmirim, fiquei no rosto, é o que ela oferece pra gente, você nunca vê aí um, um curso que você faça de profissionalizante que te dê a hospedagem, né, e é, esse rosto é muito legal, super bem localizado, muito gostou a cama é maravilhosa, eu dormi Nossa. super bem. Muito bom mesmo, gente, na boa. Um quarto, o quarto fica as meninas do da sala do curso, então não é assim um quarto compartilhado com gente aleatória, é as meninas do curso mesmo. Então, foi super tranquilo. E é isso. Adorei. Eu sou Gisleida, moço daqui de Campinas mesmo. É, trabalho com unhas e sobrancelha, só que só o design, né? Aí quis fazer o curso de micro, me indicaram a Ana, não poderia ter indicação melhor, estou apaixonada por ela, uma profissional sensacional e o ambiente sem palavras. Família, eu definiria o ambiente, família. Tanto é, ela com a família dela, de sangue, como os demais colaboradores, né? Que são amigos e com certeza já são da família. Que nos faz sentir assim, totalmente também de casa e da família. Eu tô apaixonada por todo mundo, pelo, pela amizade, pela recepção de todos. É, sem realmente tirar nenhum. E as amizades que nós fizemos, né, que também vamos levar com certeza. Mesmo às vezes não tendo muito contato, mas com certeza são pessoas que marcaram esses dias a nossa vida. E só tem a nos agregar, né. É... Tenho muitas expectativas com esse curso. Pretendo realmente já colocar a mão na massa, praticar. Para não ter medo, né? Para não ficar insegura e. Vamos, vamos embora! <risos> Adorei, não me arrependo nem um pouco e indico com certeza para todo mundo. Bom, eu me chamo Emanuel, venho do Rio de Janeiro, vinha pesquisando várias vezes em relação a uma boa profissional de micropigmentação e pensei, finalizando aí, quando eu falei com o Diego pela primeira vez, e acho que também com a própria Ana mesmo. Nem acreditei que ela iria me responder. E de cara, ela com a simplicidade dela, respondeu o Instagram. Quase morri, quase tive um treco. Eu nunca imaginei que, teria que ela iria responder. É e ela foi muito simpática. aí ela sempre falou assim, para tudo e vem do zero. E realmente o que fez uma grande diferença quando ela mandou eu parar, porque eu estava pesquisando muito. E quando eu vi cada detalhe, pelos vídeos, a simpatia dela, isso fez querer mais, mais e mais, para vir até aqui, em Campinas, fazer o curso com ela. Eu ainda fiquei um pouco meio apreensivo, com vergonha, mas logo de cara todo mundo me deixou assim, à vontade. Parecia que eu já estava aqui há milhões de anos fazendo o curso e não estou nem querendo nem <risos> Já acabou tá né? eu tô pegando quando você não quer receber meu currículo. <risos> Mas a Ana, todos vocês, olha, não tem, não tem palavras para descrever. Cada um de vocês, a simplicidade que, que vocês passam para a gente, assim... Então, pelo porte que ela leva nas costas, assim... Aquela pressão de sempre estar tá tentando mostrar um para pegar um jeitinho, o outro tem dificuldade e ela, com o jeitinho dela, ela vai e bota todo mundo no mesmo caminho para trilhar juntos. Isso é muito bonito a parte dela, porque ela tem assim, uma bagagem imensa pra poder passar, e ela passa tudo assim, em cinco dias, e outra coisa, que a gente não encontra lugar nenhum, são cinco dias de curso, e os outros, só um dia que você não aprende não. nada, <risos> e ela passa em cinco dias, é muito bom. Gente, olha, recomendo, vem pra Campinas, vem pro estúdio, Ana nossa Isso!